Quem não é de amém, converta-se ainda hoje. A hora é chegar. O ano é de 2016. Escutem o que eu vou dizer. Quem tem ouvido ouça O que o Espírito diz à igreja. aqui tem igreja não precisa responder o espírito santo não é surdo não é morto aqueles que vieram com muita vontade de conversar vejam para outra hora a hora da é é uma hora dura uma hora sofrida o coração se mistura com o fígado o fígado vai para o intestino o intestino vai para o cérebro. Tudo se confunde. Mas eu sempre digo que a casa do luto é melhor que a casa do banquete. Somente nesta hora a gente consegue parar tudo e ver o que está acontecendo conosco. Não é com a apóstolo azar. Essa descansa no sangue de Abraão. Se você for chamado agora até o Gaia, você vai para o Hades, você vai para o Seol, o sangue de Cristo, tem poder? Ou você vai para o paraíso? Ou você vai... Para o filho de Abraão, irmãos. irmão Deixa eu tirar a máscara Sim, sim O <risos> ano de 2016 Nossa, É a máscara que você vai sair, na né? Imagem aqui, ó. Eu mas, havia saído de um coma aqui, né? De mais de 17 dias Falou irmão. De 10 Dez médicos, mais três Me desenganaram Telmaia Não tem mais volta Morreu Esqueceram de combinar com Deus dos exércitos. Esqueceram de combinar com o que tem a vida. Ele dispõe sobre ela. desde a nossa consciência. Apóstolo Ronaldo chega na minha casa no Franville, seguido da nossa amada Apóstola Sara, foi salvante melhor juiz com uma das filhas. Foi salvante melhor juízo com meu irmão, que pesava mais ou menos 50 quilos com roupa e tudo. E eu mal consegui abrir a boca para falar amém. Né? Pastor Ronaldo falou: Não tema, você não morrerá. Tem que ter a autoridade de Deus para falar isso. Pela carne, você não fale, porque você vai ser objeto de escândalo. A minha irmã Sala disse, não tema, você não morrerá. Deus fará uma grande obra na tua vida. E confirmou? o que o pastor Isaac e o que o nosso irmão apóstolo Ronaldo haviam dito para mim dentro da UPI desenganado. Pouquíssimas pessoas desta cidade tiveram acesso ao meu box de UTI Pouquíssimas. Meu irmão, amigo particular. Apóstolo Ronaldo entrou meu pastor Isaac Vicente Ribeiro, entrou ali entraram homens do Senhor ali foram levar vida onde tinha morte ali foram dizer é hora de você Del. Um famoso, conhecido, teu um encontro com Deus portanto uma grande parte da minha conversão parte a boca da sua serva que descansa a nossa irmã querida Sara. Vivindo para cá com as minhas duas irmãs, meu irmão apóstolo Ronaldo, eu tive a petulância de olhar, Senhor, mas será que é verdade, pai, que essa mulher foi talhada para estar à frente de um ministério? Quando a igreja evangélica pentecostal adora homens em cima de pouco Como se Deus fosse extremamente machista, patriarcal E Deus não é nada disso Olha <risos> o ministério dela aí Olha o clube que acompanha essa serva aí Se os homens gostam de provas tá? a manifestação de Deus a obra que tem a mão do Senhor não perece ah, como Paulo escreve a Timóteo amigo íntimo dele ele abre a carta dele para arrancar as orelhas daqueles que se acham ministro de Deus e são ministros deles mesmos não ministro que vem do alto ministro que vem do asfalto não ministro que vem de cima falam daquilo que vira uma esquina é necessário, pois que o bispo seja irrepreensível alguém conhece alguma qualidade da né, avançada que carecesse de repreensão? ela é uma mulher que é? Né? é? Ela era uma mulher impura, meus irmãos. É preciso que seja esposo de uma só mulher, ou marido de uma só mulher, marido de um só homem, como é que é isso? É preciso ter muito bom, meu irmão. E rebreia-se, adaptando, esposa de um só marido. É preciso ser temperante. Ela nunca parou para ouvir você, né, meu irmão? Principalmente depois do culto, né? Ela nunca visitou você nas suas dores, nos seus sofrimentos, né? Ela nunca fez isso. Ela virava as costas para a igreja, não é isso que ela fazia? Ela não tinha um pico de paciência com a igreja, é isso? Temperantes. Sóbrias. Como é que uma pessoa pode ser temperante se não é sóbria, senhor? A sobriedade e a marca das pessoas em equilíbrio, Senhor. Ordeio, ela era ordeira. Se não fosse ordeira, como é que ela poderia ter visto esse ministério nascer nos últimos 20 anos e florescer a olhos nus Quantos vazios e poucos tornaram-se poucos para muitos? A igreja foi enchendo, foi crescendo. O vermelho do Espírito continua fazendo mais certo. Ainda Paulo, desabafando com o Timóteo, um bispo da minha igreja, ele precisa ser hospitaleiro. Quanta hospitalidade a Sara entregou a nós. Ela foi a minha casa e se doente tu me visitaste. O Ronaldo Alemão, os meus irmãos, apta para ensinar. Dedicada a palavra do Senhor, o que que faltava o pastor Ronaldo Santos? Nada. Se ela estudiosa da palavra do Senhor, buscava a sabedoria da palavra do Senhor, como é que eu estava apta para ensinar, meus irmãos? E Paulo continua falando: para ser pastor da minha igreja, é preciso que seja uma pessoa não dada ao vinho. Quantas vezes ela foi flagrada, embriagada, meu Deus? Eu descobri, eu descobri a apóstola Ronaldo agora há pouco que ela foi pega em flagrante de embriaguez. Várias vezes. Mas embriagada pelo Espírito Santo. glória! É. Oh, oh, oh, oh, oh. Cheia dele. E quantas vezes Cristo foi confundido com um com porque ele estava cheio do poder de Deus. E ainda, não espancador, como é que um pastor e uma pastora pode ser dada a violência dos irmãos? Preenchia e irmão, lançara esse requisito com tremenda facilidade e ainda não ganancioso que ganância tinha essa serva? Ela poderia ter entrado num ministério grande Todo mundo aqui ainda, Cheia de bolos, de posse. Carrão, eu sou a pastora Sara Eu sou a pastora Sara Onde eu vou, a multidão me segue Não, por falta de ganância Ela acreditou no ministério de confesso E ainda, fechando que governe bem a própria casa. Ah, isso caiu como um. como uma para nós Não fosse o espírito de vigilância dela, de sabedoria dela, de inteligência dela, o senso administrativo de moçada, a pastora querida, a apóstola querida. Como é que poderia prosperar tudo isso? Ficou e para encerrar, tendo tudo à sua sujeição, com todo o respeito. Ah Paulo, e Ronaldo, Paulo deveria estar naquele momento fazendo uma profecia sobre a sérva da Senhor. Eu encerro, dizendo. Eu encerro dizendo. Que que senhor. Eu não digo Tchau para ir lá, não Eu digo até já Ela se atendou Para as bodas do porteiro Ela se preparou Para o encontro do Cristo Cada noite Estamos preparados E por que a igreja chora a igreja chora porque a igreja ainda está na matéria. E Cristo, quantas vezes chorou? Mas esse choro é mais ou menos igual aquele choro que vem pela manhã, vem pela alma. E faz, pastor aqui. faz, meus irmãos, o sol renascer, reavivar a esperança do crente, do cristão, de que só o Senhor é Deus e de que. A uma das últimas homenagens que nós podemos fazer Não é? Aplaudir O Ministério do Reconômio Aplaudir O Reconômio é Aplaudir Aqui a agora, pessoal A nossa, a próxima Sá, Pereira Da Pereira Até a vitória em Cristo. Até a vitória em Cristo. Até a vitória Aleluia Amém, Josiane. Amém. Palavra do Dr. Telmaia. Amém. José Carlos Cordeiro Telmaia. Foi colega nosso na Câmara Municipal. Uma experiência muito rica. adolescentes, anciãos, maridos, esposas, fiquem firmes, a nossa voz, que a morte dela não seja em vão, porque a morte para dela mim. foi pelo rei, ele entregou toda a sua vida no altar, toda a sua saúde no altar, e a voz dela ecoa, dizendo, fiquem firmes, em nome de Jesus, ajude um ao outro, seja unidade, deixem os prazeres, as vaidades, porque todo prazer vai embora, desaparece, só Mas se tem uma coisa que não passa, é a eternidade. Fiquem, aqui hoje eu sou Ronaldo vou chegar eu posso passar Sim. por uma diferença necessidade, sem aumentar nada. Eu só queria dizer algo. É Há uma história que você assim, que mais família saiu de manhã um a gente encontrar pra, pra trabalhadores da escola. Conheço a história da vossa namada. Eu, capaz demais que todos que estão aqui, Conhece mais a história. Esse homem história. Todos, todos vocês conhecem essa história. O movimento disso. Ele saiu às assim, seis saiu às nove, saiu. Ao meio-dia, meio às cinco da tarde, contratando os trabalhadores. Ele deu às seis. Ele começou a fazer o pagamento. E muitos. Se entristeceram porque o que recebeu, porque terminou e começou às 5 da tarde. Recebeu o mesmo que ia receber aquilo que começou às 6 da manhã, que rompeu seus montes no céu. Mas, sabe o que, que acontece? Muitos de nós somos chamados de é? Aqui tem um filho que está debaixo de uma grande promessa, François. Você estão debaixo de uma grande promessa cara. essa igreja regra de festa, vocês não imaginam o que representa isso para essa cidade mas vocês vão começar a ver isso 5 da tarde uma grande discussão do salário nós, nós fomos agradecer os meus é, pastores para receber essa salário ah, posso lançar a voz da Sara recebeu primeiro. Será que você pode aplaudir o Senhor? Plantou Alexandre, missionário na Venezuela. Deus abençoe. Que exemplo bonito deixou, né, Sara? Muito, muito. Aí, ó. é um exemplo bonito. Nossa, Deus abençoe. Descer. Um abraço, lembrei um pouquinho só do seu é uma imagem. o Falou. Vale. Deus vai abençoar e está abençoando. Deus, Deus abençoe todos. Muito obrigado e por Deus. Pessoal, por gentileza, vamos deixar todo o pessoal da família se aproximar para que eles possam se despedir. As irmãs, as sobrinhas, aqueles que não tiveram oportunidade de se aproximar, por gentileza. Aqueles que querem acompanhar o cortejo, vocês que estão aí, que já se despediram, que vão acompanhar o cortejo. Por gentileza, é, falta quase cinco minutos para que a culinária suba e desça com o, o caixão. Então vocês que vão acompanhar o português, já todos os seus veículos, o carro do bombeiro já está aí na porta.